Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa. Estou aqui com uma querida amiga que eu não via há bastante tempo. Estou com muita saudade de você, Gabi Tobias, dos School Fish Studios, que faz jogos maravilhosos e melhores do que a Tostines. Você vai ver como é que esses jogos são lindos. Tudo bem, Gabi, como é que você está? Ah, eu também tá tudo certinho, que saudade também de encontrar vocês, faz muito tempo, né? Se sintam abraçados virtualmente. A saudade de glomerar, né? Ah, nossa, muito, muito saudade, nossa. Bem-vindo, querida, boa noite. Boa noite, boa querido noite. Carlosito. Deixa eu pegar aqui as notícias, a gente tá, enfim, com o um noticiário aí, se preparando para o final do ano, tem muita gente querendo gastar nessa Black Friday, e eu vou começar aqui é, com essa notícia dos jogos na PlayStation que estão em promoção de Black Friday até o dia 29 de novembro, A Black Friday chegou para PlayStation. São diversas ofertas com grandes descontos, uma variedade de títulos da PlayStation Store. Alguns destaques: para PlayStation 5 tem o Loop com desconto de 17%, Death Stranding com 20% de desconto, o Directors Cut, no caso, Ghost of Tsushima está com 29% de desconto, Hatcher Clank. Tá com 29% de desconto. Returnal tá com 29% também. Demon Souls, o remake dele, tá com 43% de desconto. O Spider-Man Miles Morales tá com 40% de desconto. O Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition tá com 29%. Tem o Set Boy com 50% de desconto. E a coleção dos jogos do Neo com 43% de desconto. É bem legal. É, mas ainda reforça a minha percepção que eu vou esperar um pouquinho para comprar meu PlayStation 5. No PlayStation 4 tem o PlayStation Hits com desconto de 40%, o Sackboy com 50%, Ghost of Tsushima, o Director's Cut está com 33%, o Miles Morales está com 40%, Last of Us está com 50% de desconto, Days Gone com 50%, e o Spider-Man, jogo do ano, também tem 50% de desconto. A assinatura de 12 meses da PlayStation Plus, que tinha subido de preço, tá com 33% de desconto nessa promoção. Teve um anúncio também inusitado que o Red Fuse Amy, que é um executivo que ficou muito famoso <coughs> Desculpa, gente. Ficou muito famoso apresentando os eventos da Nintendo of America. Vai ser um, um, a, vai ser apresentador de um evento da Microsoft sobre o Xbox. O carismático ex-chefe da divisão americana da Nintendo é, foi o melhorador de um painel que reuniu diversos executivos do mercado de games comemorando os 20 anos do console da Microsoft. A gente teve essa conversa que foi histórica e daqui a pouquinho eu vou escrever um pouco sobre ela lá no Drops de Jogos. A Riot Games também deu mais detalhes do Projeto L, que é um jogo de luta de League of Legends logo depois do sucesso de Arkane é, na Netflix. A Riot Games anunciou no sábado, dia 20 de novembro, durante o evento Rio X Arcane, detalhes do de seu novo jogo de luta que está sob o codinome Projeto L e é ambientado no universo de League of Legends. O jogo foi apresentado por duas figuras de destaque da comunidade dos jogos de luta, o Tom e o Tony Cannon fundadores da Evo e atualmente líderes do projeto. O projeto ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas eles apresentaram uma gameplay que é o protótipo do jogo. Tom revelou também que por conta disso o jogo não será lançado em 2022, ou seja, a gente vai ter que esperar um pouco mais, lembrando que muitos é, lançamentos estão sendo adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. É, a gente também tem uma notícia aqui muito importante, que a notícia do ano, infelizmente, são as acusações é, de assédio sexual é, e é, desequilíbrio, é, desigualdade salarial dentro da Activision Blizzard. A gente teve o posicionamento da Sony e da Microsoft, da, da Sony da Xbox, e agora a Nintendo está chamando a crise da Activision Blizzard de perturbadora. A Nintendo se juntou a outras grandes empresas do mercado, segundo uma reportagem do Fanbyte, Doug Bowser, que é o novo é, presidente, teria expressado receio, com a atual situação da Activision Blizzard, por meio de um e-mail para toda a Nintendo, chamando as alegações de angustiantes e perturbadoras. Junto-me a todos vocês, eu tenho acompanhado os últimos desdobramentos da Activision Blizzard e os contínuos relatos de assédio sexual e toxicidade na empresa. Ele explicou, eu vejo essas acusações como angustiantes e perturbadoras, elas vão na direção contrária dos meus valores, bem como crenças, valorize políticas da Nintendo. Essa questão é, da Activision Blizzard, eu estou acompanhando um pouco o noticiário internacional, o Kotaku tem feito uma boa cobertura a respeito, é, aí alguns sites vão na, na cola, a Vice tem feito algumas boas reportagens. Uma coisa que me chama um pouco a atenção, e aí o é meu comentário não tem nada a ver com a notícia, é que finalmente repararam que essa questão é grave, mas eu vejo a solução um pouco como, como cosmética, porque assim o cara fala que é angustiante e tal, mas discutir os salários, da desigualdade salarial, do cara ganhar 250% a mais do peão que faz os jogos, isso nem Nintendo, nem Sony, nem ninguém quer discutir, né, gente? Porque aí, quando fala do bolso, ah, não, aí é complicado e tal, assédio, não estou menosprezando, é o principal assunto dessas, dessas denúncias, mas tem o outro lado também, que na carta dos funcionários, eles estavam reclamando de desigualdade de salários, e aí, Sony, vocês querem discutir isso aí, ou vai ficar só no, no cosmético e, no, e, no, e no, no por cima da questão? Queria ouvir vocês dois, é, Gabi e Carl, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade e deem aí as opiniões de vocês, que acho que vai ser muito legal, gente, para a gente conversar nesse programa. Vamos lá? Jovem Gabi. Oi. Ah, eu acho que, tipo, é... É fácil escrever uma carta bonita, né, uma nota de repúdio, <risos> mas uh, realmente agir, falar alguma coisa, né, até fazer alguma coisa, é, eu acho que o mínimo que eles podiam ter feito é escrito isso e falado que não concordam, porque, né, se eles não fizessem nada, eles estariam sendo cúmplices disso. mais, né, eu espero muito, eu, eu gostava muito, assim, dos jogos da Blizzard, né, eu tenho aquele carinho enorme pelos jogos da Blizzard, principalmente World of Warcraft. Mas... Eu tenho uma camiseta do Overwatch, mas eu falo que a camiseta do Paz e Amor hoje em dia. Eu esqueci <risos> do jogo. Ah, entendo. É, mas, é, tipo, a gente tem todo esse carinho pelos jogos, tal. os jogos representaram tanta coisa para gente. E eu espero muito que realmente a empresa dê um revamp na empresa, né? Tipo, eles consigam é, contratar pessoas que realmente representam diversidade e assumam as, as buchas certas, né? Porque a, a, até estava escutando um podcast esse dia que estavam comentando que agora que é um bom momento, por exemplo, para se trabalhar na Blizzard, porque ele vai, toda esse, essa toxicidade vai embora, né? Então, espero que as próximas pessoas que trabalharem lá consigam melhorar a empresa. E é uma pena se ela eventualmente fechar por conta disso, porque... Tem essa, essa nostalgia, né? Mas é isso que eu sinto, pelo menos. Causito? Ah, é... Caos está me ouvindo? Opa, oh. estamos aqui. Ah, deu uma travada, agora voltou. Eu Vai estou lá. sozinho, estou com Voltou, um voltou, voltou. Questões de internet. Bom, caso eu esteja sozinho, eu continuo falando aqui, né? Uh, caso eu retorne, né? estamos em ordem? Ah, que bom. Né? Estamos te ouvindo, está me ouvindo problemas agora? Mais internet, estou, né? Boa. Passamos. O Brasil passa por um problema com a internet. Né? Mas como eu dizia, Pedro, né? acho generoso que a gente fala assim: ah, é, é, agora é um bom momento para trabalhar lá, né? Porque parece meio que esconde o problema embaixo do tapete. Né? Eu acho que assim. Agora é o momento de ir e reivindicar sim mudanças, porque finalmente os caras parecem ter se apercebido. E não só a Activision Blizzard, né? Mas outras empresas. Mas também, Pedro, tem um outro lado dessa questão, né? parece que só quando a água bate na busanfa e agora ela bateu, quer dizer, o problema agora tornou-se público. Ó, agora é o momento de nós repudiarmos isso. Né? Quem acompanha Drops de Jogos que está indo aí para o seu sétimo ano sabe que desde o começo a gente tem batalhado em favor dessas questões. Questões ligadas à diversidade, questões ligadas aos aspectos raciais e identidade de gênero. Né? A gente sempre quer ter colaboração de, de profissionais mulheres aqui, que a gente entende que a redação de Dois Machos não cobre efetivamente com qualidade a cena atual, né, é, é, de modo que assim é importante você orientar essas questões. Agora, você aparecer bonitinho, como disse a Gabi, escrever nota de repúdio é fácil, né? Você aparecer como bom moço na hora que a coisa já deu caca, é, é tarde, né? É muito tarde, né? Que bom que Nintendo, Microsoft e Sony se posicionam em relação ao problema, mas isso tem que ter sido ontem, gente. Desculpa, né? A questão ela é urgente. Quando a gente fala de questão racial, então misericredo, assim, isso devia ter se tratado no milênio passado, e a gente ainda está discutindo isso, né? É muito tarde, né? É bom que as empresas acordem, porque isso não significa apenas respeito para com o outro, para com a diversidade, para com a vida, isso significa dinheiro no bolso de vocês, isso significa, como disse a Gabi, até, eventualmente, a bancarrota, ou seja, fecha as portas. Ninguém quer que essas empresas fechem as portas, quer que elas tenham respeito, porque respeito é bom e todo mundo gosta. Exatamente. É, essa, que, essa questão toda também, assim, é, nós dois aqui somos dois caras brancos ainda e homens fazendo um side games. Mas tem, por exemplo, o pessoal da Garotas Geeks, tem muita mina fazendo conteúdo bacana. E eu devo lembrar uma coisa, que assim, nessas grandes empresas, o Doug Bowser ainda é um rapaz, o CEO da Activision Blizzard ainda não caiu. Então as coisas ainda estão demorando um pouco. Uma mulher, a única mulher que está nesse escândalo é uma mulher que foi conselheira do Trump, e que relativizou torturas, então a gente está lidando com uma é. galera bem complicada, é, é um treco bem complicado. Calzito, vou pedir para você assumir um pouco o leme aqui, que eu tô divulgando a nossa live no Twitter nas redes sociais, vou fazer um trabalhinho aqui rápido, mas eu volto para a gente conversar você, sobre a Se HB... você ouvir o seu nome enquanto estiver divulgando, ignore, só eu falando bobagem, tá? Vai fundo aí. <risos> Mas o negócio é o seguinte, olha só, minha gente, estamos aqui com a Gabriela Valendim Tobias, né? Eu conheço a Gabi há bastante tempo, né? Acho que praticamente desde o do, do começo dos seus trabalhos na, na área de games, né? Foi um. Uh, esse universo dos jogos digitais ele é bastante pequeno né assim embora a gente tenha aí uma profusão de jogos muitos estúdios o grupo uh, generosamente se encontra bastante troca bastante ideias e aí eu queria que você nos desse essa letra quando foi que você começou nesse universo profissionalmente né? que é mais ou menos que a gente se encontrou ali logo no comecinho talvez bom, então é, eu comecei no universo de jogos mesmo, em 2012. Na, logo no começo de 2012, eu entrei numa empresa para fazer web design mas a empresa também fazia adver games né? Então, eu comecei a, a ir cada vez mais para o lado da interface de usuário. Eu fazia as as interfaces para os jogos deles, tá, para as empresas. E aí foi que surgiu uma oportunidade eu acho que nessa época a gente não se conhecia, ou se conhecia. Eu acho que não. Aí. É... Não foi tão no Chega, começo assim a... Que, a é... <risos> no começo que a gente se conheceu. Foi no começo da Schoolfish que a gente se conheceu. Aí surgiu a oportunidade de ir para Manaus para trabalhar lá no Cid, dentro do Black River Studios. Que era... Na época do Black River a gente já se conversava. Ah, ó, já faz muito tempo essa. É. <risos> lembra, né? A Olha gente só. falava desde a época do eu, eu, comece... eu, eu, conhe... eu, conhe... eu lembro o dia que eu conheci vocês, a gente foi beber juntos na... Acho que foi no Dash, teve lá no Rio Grande do ah, Sul. Ah, sim, foi, foi o, o Rafa você que foi. Você, é o Rafa, só. é o Rafa... Eu não e... tava no Dash. Você não tava no Dash? Não, só tava ele nessa, hum... nessa época. Não, e aí ele me contou a história de vocês na na Cidia, a gente estava até com a Thaís Weiler e, Ai, e aí me contaram a história toda, na verdade, e vocês, vocês me, me falaram muito o que vocês pretendiam fazer antes do, dos jogos, o é, que vocês queriam fazer de realidade virtual, é, de mobile, vocês tinham algumas ideias, e aí os jogos foram saindo e a gente foi conversando a respeito deles nos eventos. É, foi bem isso mesmo, foi foi exatamente isso, tipo estava lá no Black River, estava trabalhando com a Thaís lá também, estava trabalhando com o Rafa, que hoje em dia é meu sócio, meu marido, inclusive. aí Estava trabalhando focada em o IOX, então eu fiquei lá dois anos, e aí a gente começou a trabalhar com jogos de realidade virtual, e isso levou a gente a pensar ah tem uma grande oportunidade de mercado em jogos de realidade virtual, a gente tem um know-how, a gente pode fazer alguma coisa com relação a isso. Então, a gente saiu do Black River, que foi uma experiência incrível para a gente, pelo menos, e a gente decidiu fundar a nossa própria empresa, que é a School Fish Studios, foi lá em 2016. E aí, em 2016, logo no, no, no finzinho de 2016, a gente tinha um projeto pessoal, assim, que a gente queria investir mais, né? queria fazer mais coisas com ele, que era o início do Lilastail. Aí a gente mandou esse projeto para uma aceleradora chamada Game Founders, que gostou do nosso projeto e chamou a gente para fazer essa mentoria deles, que durou três meses lá na Malásia. Então, a gente, logo no início do ano, mudou para a Malásia, passou três meses intensivos lá para aprender a... Gabi. Oi. Calma, você está acabando com a minha entrevista. Você já está entregando todo o ouro para a nossa ah. audiência. Desculpa. Eu quero <risos> que você imagina, mas... Gabi, Eu, vocês pode... podem ver pode... de... Ah, o ônus é do jornalista, se vira aí, calma. Não, não, tá tudo combinado previamente, <risos> gente, tá tudo, a gente já tinha até, até essa gafe combinado, o Pedro entrar agora, né, e me sacanear também, né, mas queria, antes que a gente entre na questão, que isso é um ponto muito legal, de fato, eu acho que vale a gente falar da Game Founders e, e para dizer, é, fala pra gente, é, talvez haja aqui na audiência quem não saiba o que significa Black River, né, fala pra gente do que é Black River e o que vocês produziram lá. Bom, o Black River Studios era um estúdio de jogos fundados pelo, pelo Instituto de Desenvolvimento da Samsung lá em Manaus. Então, dentro do, do Cydia, que é esse instituto, tinha o, o, o, o estúdio de jogos. Ele, infelizmente, não existe mais. Mas, mas foi durante... pioneiro também, né? Foi, foi pioneiro. Em 2014, antes da Samsung lançar no mercado o Gear VR, que é o óculos de realidade virtual deles, a gente já fazia projetos para o Gear VR. Então, a gente. Eu acredito que o estúdio foi o um pioneiro em fazer, começar a fazer esses jogos, começar a testar jogos. A gente, às vezes, tirava dúvida com outros estúdios aqui no Brasil. A gente eu sempre falo muito que, dentro, lá dentro, o pessoal tirava muita dúvida com o Imagination Studio. A gente conheceu muito. A, a gente conheceu a Ana Ribeiro a partir disso. Então, foi o. Foi um início muito bom do Gear VR, assim, de conhecer a realidade virtual. É, e também a gente teve... É, o estúdio teve deu muita oportunidade para gente ir para fora, fazer palestra e conhecer muito mais esse mundo. Então, foi foi um estúdio que, ao meu ver, pelo menos, revolucionou porque a qualidade gráfica era muito grande tinha muitos profissionais muito bons no mercado. E tudo lá em Manaus, que é um... Uma cidade muito da hora de, de se morar, todo eu gostava. Eles tinham todo, um trabalho, eles tinham todo um trabalho também de desenvolvimento dos profissionais por meio de, de, de estudos, por meio de, de, de um trabalho de mentoria, né? de ensinar efetivamente os profissionais a de desenvolverem seus trabalhos. Né? Eu acho que, assim, eu, eu falo da Black River e pedi para que você comentasse, exatamente porque foi um projeto muito rico no sentido de oferecer oportunidades para profissionais, de oferecer janela... Uh, numa época em que falava-se ainda pouco sobre as potencialidades do VR, né? E, e, e formou muita gente boa que está aí hoje no mercado também, né? Muita gente. A maior parte das pessoas que saíram do Black River foram tudo para empresas fora do Brasil, inclusive. Porque o nível artístico, o nível técnico foi muito grande lá mesmo. Que legal, que legal. E aí, então, finalmente vocês é, é, desenvolveram aí o Skullfish, né, como é que foi falar assim, cara, queremos criar o próprio estúdio, sabendo que o panorama no Brasil, né, não é assim, o, o mais promissor para ser empreendedor no mercado de jogos, né, como é que foi esse período lá em 2016, com o Brasil do jeito que estava, inclusive? Né? Ah, em 2016, é, eu, eu também sentia que eu precisava fazer uma coisa diferente, eu estava estável lá no Black River, obviamente, mas eu sentia que precisava de algum um boost assim, no, de um ânimo diferente, sabe? Então, e o meu, meu marido, meu sócio, ele sentiu mesmo, ele queria fazer coisas diferentes. Então, tipo, ele foi o primeiro a sair. Eu ainda fiquei um mês a mais lá no, no Black River, né? E aí ele foi já em busca de, de parceiros, já foi viajou para os Estados Unidos, é, tentou é, buscar possíveis parceiros para a gente não sair sem nada nas mãos, né? Aí ele conseguiu um cliente, então a gente começou, quando eu saí também, a gente começou a conversar muito com esse cliente, a gente fez muitos trabalhos e foi o que fez, sustentou a gente no começo, mas teve ele conseguiu buscar lá fora e não depender do, das coisas aqui dentro, sabe? Porque realmente é muito difícil, é, tem pouco incentivo, tem muito imposto e a gente fez tudo certinho, né? Colocou, criou a empresa, fez tudo bonitinho. E pagamos todos os impostos possíveis. Né? Então, é ferrado. Você, é você aconselharia alguém a fazer a mesma coisa que vocês fizeram cinco anos atrás? Ah, eu acho que. Ah, eu aconselharia sim. Se a pessoa tivesse o know-how necessário. Porque para empreender, você precisa de, ou ter um know-how. Não único, mas tipo, ter um know-how bastante know-how do que você precisa que você quer vender, né, ou você tem que ter uma, uma qualidade, um um, software, um hardware específico, você tem que ter uma vantagem. Se você não tiver tra trabalhado sua vantagem nesse mercado, então, acho que é bom dar uma pensada melhor, dar uma estruturada, porque a nossa vantagem, nesse caso, era o nosso conhecimento da realidade virtual. Então, se isso aí era algo único que a gente poderia oferecer e a gente acabou conseguindo clientes oferecendo esse diferencial, né? Então eu acho que é muito mais difícil se você inicia sua empresa e não tem um diferencial logo no início, né? Porque, querendo ou não, vai atrair mais mais clientes, mais pessoas, mais jogadores. E, B, deixa eu fazer uma pergunta mais específica para você, eu já vou passar a bola de novo para o porque eu ainda. Estou terminando as divulgações. É, eu sempre fui entusiasta de realidade virtual, tanto que aqui na casa a gente já teve, a gente já promoveu a primeira revista de realidade virtual no Brasil, e a coisa okay. que eu sempre ouvi é, é. Era a revista Mundo 360. E a coisa que eu sempre ouvi é que VR é, é nicho, VR nunca vai ser mainstream, é muito caro. É, e vocês fizeram um jogo que usa realidade aumentada para celular. Como é que você responde a essas críticas que existe a VR? E você acha que, é, do mesmo jeito que VR pode ser nichado, foi o diferencial da sua empresa para entrar no mercado? Sim, é, então, é, é nicho porque os equipamentos são caros. E estão, continuam caros, principalmente no Brasil. Então, é... é é uma ferramenta que é incrível. Por exemplo, se uma marca quer mostrar o universo da marca ou quer fazer um uma, uma advergame dentro do VR, a experiência do jogador dentro do VR é completamente diferente de uma experiência no mobile ou no, no console. Então, é, se você faz isso, se você vende para uma empresa essa ideia do VR e faz bem feito, aí a, a marca da, a experiência toda vai ficar muito mais enraizada na cabeça do jogador do que um jogo mobile que ele pode, toda hora, que ele vai se distrair muito mais fácil, né? Tipo, vai trocar de, de aba, vai ver outra coisa, vai trocar de aplicativo rapidinho, vai ver outra coisa, vai olhar para frente e vai ver outra, outra coisa. E no VR, não, você fica lá totalmente imerso. E a, a imersão dentro do VR é uma coisa única. E uh, quem já participou, já teve a oportunidade de ver as experiências, com certeza falaria a mesma coisa. Ah, pelo menos acho que a maioria das pessoas falaria a mesma coisa, que seria uma imersão incrível, uma experiência. E é uma aí. experiência diferente de hoje, né? Hoje em dia você tem muita distração, né? Outro dia eu estava jogando jogo em console, muito você não bem, consegue ter a mesma bom. concentração. Pedrinho está ali é. com questões técnicas que, vocês não, enfim, vocês estão me ouvindo, nossa internet não, não é só eu é tá cara, agora mas você está ouvindo, Pedro. Você está ouvindo os dois? é. Não sei quem então, responde. acho que o Cal tá com problema nos fones dele. Será? <risos> eu <risos> acho. Porque eu tava falando normal. O é, que eu ia falar, Gabi, é que isso é tanta verdade que eu jogo jogos de console e hoje em dia você tem um problema de déficit de atenção mesmo. Você, você tem uma notificação no celular, você já desconcentra total. O VR não tem isso, né? Ainda. Não tem. É, ainda não tem, pelo menos. Você tá dentro do jogo, você tá dentro do jogo mesmo. Você, ah, obviamente, você pode apertar o botão e sair dele, né? Mas é, você está completamente imerso. E tem, tipo, é, aparelhos de realidade aumentada, que são diferentes de VR, né? Que também mapeiam sua sala, colocam o, o, o personagem dentro da sua sala e tal. É um pouco mais diferente, não tem a imersão que o VR tem, mas, tipo, eu acho que é mais acessível porque funciona com o AR Core que é, da, que é da, do Google, o ou Android, o ou ARKit, que é da Apple. Então, é um pouco mais acessível no termos de custo. Do que ter o aparelho de última geração e com o computador de última geração para rodar um jogo caro também, de última geração. Carlosito, quer fazer mais perguntas? Senão eu vou emendar. Lá. Sim, sim. Mas na verdade, não é, não é o meu fone que está ruim, não. É a internet que é uma porcaria aqui em casa mesmo. Né? Lamentavelmente. Ô, Gabi, o VR ainda é um diferencial para sua empresa hoje, passados esses anos todos de atendimento ao público e desenvolvimento? Ah, ainda é, porém, a gente é, não está fazendo com tanta frequência projetos de VR quanto costumava fazer. Mesmo porque, tipo, é aquilo que eu falei, é, é, é, acaba sendo muito mais acessível, ainda mais em, em momentos de crise, de pandemia, é muito mais acessível e, e mais fácil fazer jogos de PC, console, mobile. E até quando a gente vende alguma a, a experiência em VR e tal, é, acaba sendo algo mais enxuto, algo assim, mas uh, a gente faz ainda VR, é um diferencial, porque foi o que iniciou a gente, só que a gente está muito mais focado hoje em dia em PC, console, nos jogos autorais principalmente, porque é mais acessível, a gente atinge mais público. E, e como ficar assim, administrando essa coisa de um olho no peixe, outro no gato? Bom, agora o VR, agora o, o mercado mobile, agora o PC, né? Porque você, tem uma, você não faz é, jogo como se faz hambúrguer. Tem, tem, tem um tempo de desenvolvimento, um tempo de, de avaliação, né, de, de playtest, de, de lançar, de falar com os parceiros, de colocar no mercado, nas plataformas. Né. Como é que você mantém isso? Eu não sei se, se, a, se a pergunta... Eu não quero ficar cutucando né, isso, mas é, é uma dúvida de fato, porque imagino que se deve ser bem difícil administrar essas questões. Não, o que a gente faz é, tipo, a gente precisa de investimento, ou de algum parceiro, ou de uh, vender um projeto para uma empresa para fazer um jogo em VR. Então, uh, surgiu, inclusive, vários editais no começo da pandemia com o intuito de fazer jogos em VR, em AR. A gente ganhou um dos, desses editais para fazer jogo em AR. E é assim que a gente escolhe, basicamente. Então, tipo, a gente tem esse investimento, como a gente pode fazer para com que esse jogo atinja mais pessoas? Como a gente vai fazer com que esse jogo seja um diferencial, tenha um diferencial interessante para atrair público? Então, a partir desse desses tipos de, de questionamentos, que a gente vai escolher no caminho do jogo e vai, vai definindo se ele vai ser em qual plataforma, se é VR, se é AR, se é, se é console, PC... É assim. Eu tô separando aqui alguns vídeos com os jogos da School Fish para mostrar para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista. Obrigado à comunidade indie que tá, já recebeu o vídeo aqui, estou mandando para todos os grupos. E, Gabi, eu vou te fazer uma pergunta agora mais pessoal. Conheço você e o Rafa há algum tempo. E aí eu queria perguntar para você: como é empreender com o seu marido se vocês têm arranca-rabos <risos> por conta disso? E dois, como é que foi lidar com o recém-nascido na pandemia sendo uma desenvolvedora de jogos? Queria entender todas essas coisinhas quando vamos Boa. exibir os vídeos. Daora. Bom, a gente, como sócios, a gente tinha muitas discussões e é, a Schoolfish sempre, quase sempre, pelo menos, foi remota. Então a gente se via todo dia discutir no trabalho quando precisava, é claro, a gente trabalhava junto e tava tipo da hora, sempre juntos, né? Então, isso foi bom e foi ruim em alguns momentos, né? Porque acho que a discussão com... rolava mais solta às vezes. Só que a gente sempre, pelo menos é um, uma coisa que a gente sempre fez, né? Foi conversar muito. Então a gente sempre tentou se entender um pouco mais, sabe, um pouco melhor, conversava bastante e expunha os lados que eu me sentia tipo deixa eu reformular é, tem áreas que eu não manjava tanto eu tentava aprender a todo custo só que eu não não, não conseguia então eu tinha esse eu era meio estava meio defasado em algumas áreas mas o Rafa complementava as áreas que eu não conseguia é, agir tanto quanto ele. Né? Então, por exemplo, é, eu sou muito ruim em... em, em é, como fala? Desculpa. Tarefas que... administrativas. Tipo... É, tarefas administrativas, esse tipo de coisa. Uhum. Então, é, o Rafa acabou pegando essa parte para ele. Ele é muito melhor que eu com isso. Ele, ele manja muito mais, com certeza. Então, é ele que conseguiu fazer essa parte, porque eu tentei, vários momentos tentei, mas não, não rolou muito bom, aí foi bem isso, foi todo esse, esse processo, todas essas discussões fizeram com que eu conseguisse ver o caminho que eu tinha pontos fortes e tentar focar neles, porque eu não conseguia lutar contra a minha falta de habilidade com algumas coisas. Então meio que a gente se complementava e, apesar das discussões, a gente conversava e, e se entendia. E sobre a segunda pergunta, sobre como é lidar com o recém-nascido. Ah, é, é incrível ah, essa. Toda a experiência de ser mãe para mim é um. Opa. Oi, vocês estão me ouvindo? A minha conexão caiu, eu acho. Não, estou ouvindo, sim, está tudo certo. Vocês estão me Consiga, ouvindo? siga, está né? tudo bem. Então, tá bom. É, sobre ser mãe, é, foi a, uma experiência incrível na minha vida. Eu amo todos os segundos possíveis dessa experiência. E durante a pandemia foi bem difícil, né? Porque não pude não receber muita visita, ninguém foi visitar no hospital, não teve chá de bebê, não teve nada desse tipo. E... E uma coisa que eu, pessoalmente, é, reparei depois de ser mãe e sendo desenvolvedora de jogos foi que é, o meu filho, eu acho que me deu coragem para seguir, para estudar as coisas que eu queria estudar, sabe? Que legal! Então, é, me, me incentivou a buscar o que eu queria dentro do, da área de jogos, né? Então, tipo... Se não fosse o nascimento dele, eu acho que eu ainda estaria tentando loucamente ser boa em coisas que eu, não, eu, eu realmente não queria, sabe? Então, e eu acabava sendo ruim, fazendo um trabalho ruim por conta disso. E aí, inclusive, é, tem a área de 3D, é uma área que eu curto muito, né? que eu estava curtindo muito, e era uma área que eu queria buscar, aprender muito mais. né? Então... Foi a partir disso desse sentimento de tipo eu vou fazer um, eu vou me sentir melhor eu vou fazer o melhor que eu posso para porque tipo eu percebi né com meu filho que eu deveria buscar essas coisas para mim e aí ela tá surgiu uma oportunidade de trabalhar com numa outra empresa eu me afastei um pouquinho da Scofish ela não fechou ela está perfeita ela está linda e maravilhosa mas e tem pessoas ótimas no meu lugar lá então é, eu ainda estou como conselheira, assim, como consultora assim, nesse fiz, mas ainda eu também estou trabalhando nessa outra empresa para fazer 3D e melhorar o meu conhecimento nessa área. Então, isso foi uma coisa que boa, a maternidade foi algo que me impulsionou a ter coragem de fazer isso. Olha, a Saori é só elogios à família, viu? Ah, ela é ótima. <risos> ela é muito talentosa. Foi muito legal que ela trabalhou muito. com a gente. Muito, muito. Ela, ela, a gente teve uma entrevista com ela recentemente, né? E ela, e ela falando de vocês na condição de profissional e também falando de vocês como família, é assim... assim um, um doce de pessoa falando assim, coraçõezinhos <risos> é voando galera. na tela aqui, né? Ah. Oh, Gabi, deixa eu te consultar agora sobre aquela fase do financiamento do projeto e daquele período na Malásia, né? Conta para gente como é que foi isso? Ah, foi, foi. A gente tinha esse projeto da Black River, a gente saiu da Black River, tinha esse projeto e aí a gente mostrou pro pessoal lá do Game Founders, eles gostaram bastante, e chamaram a gente para fazer essa mentoria. Então a gente passou três meses na Malásia, com, é, aprendendo a fazer pitch, a melhorar nosso jogo, recebendo mentoria de várias pessoas da indústria né então tipo vinha é, profissional o chefe lá do da King o cara do Candy Crush vinha também e testava nosso jogo dava feedback e era toda semana isso era tipo dois mentores por semana três vezes testar o pitch e falar e conversar e mostrar para os outros e iterando iterando e, e tipo foi bem intensa essa essa parte foi muito legal também, porque a gente foi até a Malada, a gente literalmente deu uma volta no mundo nessa época. E a gente conseguiu participar, tipo, foi a primeira GDC que a gente foi como Foi, foi a gente participou de vários é, eventos também nessa época, por conta do Game Founders, né? E a gente inclusive conseguiu mais é, uh, Investimento dentro do pro nosso jogo, né? Porque a, a Game Founders é aberto isso para todo mundo que quiser ver. A Game Founders investia 25 mil dólares na empresa, que a gente usou parte para o jogo, né? E aí é, a gente conseguiu fazer, terminou o nosso jogo, a gente terminou um demo, deixou um, o demo mais polido possível. E a gente levou para a GDC, que a gente conseguiu parceria com a Oculus parceria com as empresas, com a Lenovo, com a, com a Pico, de VR também. Então, a gente, ó, o nosso demo, que na época não tinha nem som, mas ele estava muito bem polido, muito bem é, muito gostoso de jogar dentro do VR. Né? Então, a gente conseguiu várias parcerias, abriu a porta para a gente para muitas coisas, por... E, tipo, isso Legal. tudo se deve por todas as coisas. Assim. Deixa eu, antes de passar a palavra para Pedro, só uma pergunta. Uma experiência como essa, de passar pela Game Founders, e ter aí um, um, essa atenção de mentorias, e financiamento, isso muda a cabeça e a trajetória de um desenvolvedor brasileiro? Ah, muda porque é, a gente vê a realidade de outros, outras partes do, do planeta, né? Tipo teve até um um jogo uma vez que a gente fez que era mais ou menos parecido com o lightsaber que mais você tipo, tinha que fazer assim né bater palmas assim ao invés de com um sábio de luz cortar as coisas né aí tinha esse jogo assim a gente colocou aquele aquela música Eye of the Tiger para tocar no fundo para ficar Eye of the Tiger nananana. Só que aí chegou uma, uma moça lá da Malásia mesmo, ela testou nosso jogo aí. Vocês que criaram a música? Ela, tipo, ela não conhecia essa <risos> música. E, e foi o uma... mundo é muito grande, né, Kavi? É, então, a gente ficou, nossa. É, foi impressionante. Eu nunca assistiu o rock. Vocês. É, o, o rock é tão famoso. Mas tudo bem. É, foi, foi uma coisa bem... Foi um choque de cultura, principalmente, né? Porque, tipo... É, a gente não esperava essas coisas e, e uma das coisas que ajudou muito a gente a, para no no, deixar o nosso jogo mais intuitivo foi, a gente pensou assim, se o nosso jogo for, funcionar com a, com essas pessoas, vai funcionar com qualquer outras pessoas. Porque a gente, quando tem a nossa cabeça do ocidente, né? E são, se eles conseguirem jogar nosso jogo, vai ser ótimo, porque... Muito, muito significa que vai ser muito acessível, né? Muita gente vai poder jogar. E eu acho, pessoalmente, que ficou bem intuitivo. Muitas pessoas conseguiram jogar. Eu só colocava o VR na cabeça da pessoa, a pessoa já ia sozinha jogando, né? Então, isso foi muito bom. Eu acho que foi por conta disso, inclusive, que a gente ganhou tanto pré, tantos prêmios por conta desse demo, né? Então, acho que foi... Uma, foi uma boa escolha que a gente fez, e com certeza isso muda a cabeça, ah, é muito diferente a nossa mentalidade antes do Game Founder e depois, porque tudo que a gente aprendeu, todo o pitch que a gente treinou, se a gente estivesse fazendo pitch antes do Game Founder, com certeza ia ser aqueles slides gigantes, cheio de texto, depois do Game Founder é, foi muito mais dinâmico, muito mais prático, muito mais fácil de, de lembrar as coisas, então, com certeza isso a mentoria só só tem vantagem, então é uma coisa que vale a pena. Boa, não? Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todos os desenvolvedores que passam aqui nas nossas entrevistas. Gabi, é, qual que é a tua percepção sobre o mercado de games na pandemia? Tem gente que ficou otimista é, com a gente continuar vendendo jogos, e tem o fato que o Brasil não está numa situação fácil, estamos em crise econômica, o dólar está beirando a 6 reais. É, e a magia do ministro da Economia não chegou. Como você vê é, a atual situação econômica e social do brasileiro que curte games nesse, nesse contexto? Bom, é, no, assim, no mercado em geral, durante a pandemia, as coisas cresceram muito, na verdade. É, teve muito mais investimento, teve muito mais é, vagas de emprego, inclusive, abertas para para desenvolvedores, teve muito mais jogo lançado e, e até acompanhei alguns estudos falando que teve muito mais gente jogando na pandemia, inclusive para porque tinha muito mais gente em casa, então tinha muito mais gente com tempo ocioso, aí jogava ou jogava para tipo sair um pouco dessa desse é arejar um pouco a cabeça, sabe? É muita informação de pandemia, ainda mais no começo que a gente não sabia exatamente o que esperar da pandemia, estava todo mundo trancado em casa com medo, né? Então, o jogo, os jogos, no geral, eu acho que ajudaram a acalmar um pouco, pelo menos o que eu vi, né? O que eu, o que eu senti de tudo isso, né? É... No Brasil, o dólar tá terrível, está À altura, né? Tipo, realmente, não dá para... Faz muito tempo que eu, não, que eu, por exemplo, não compro um jogo de PlayStation lançamento, recém-lançado e tudo mais. É, para mim, pelo menos, está muito caro. Mas é, eu acho que o que mais popularizou mesmo entre os brasileiros foram os jogos mobile, os de graça, os free-to-play somente. Porque é free-to-play, você pode jogar à vontade. É e tem muito jogo Hyper Casual também, Free to Play Hyper Casual, Eu acho que foram os jogos que mais cresceram entre os brasileiros, principalmente durante a pandemia, porque eram jogos rápidos, você fugia um pouco da realidade com eles, tinha um monte de propaganda, mas era grátis, pelo menos. Eu acho que, para muitos brasileiros, pelo menos, assistir uma propaganda foi o jeito deles conseguirem pagar por um jogo, sabe? Muito bom, muito bem. Causito quer fazer mais pergunta, Vai lá. Sim, sim, quero saber é, da formação da Gabi, né, e, e o que que a levou a querer trabalhar com jogos, né, porque uma hora que deu um estalo, você tá, é isso, né, mas como é que começou isso e qual a sua formação que incentivou esse trabalho, que desembocou no que você faz hoje? Ah, eu sempre, sempre, sempre gostei de jogos, desde eu, eu lembro de jogar Doom dois quando eu tinha cinco anos seis anos <risos> e eu jogava muito Sonic também quando eu era criancinha assim aí eu tem eu lembro que o primeiro jogo que eu tentei fazer era um jogo no PowerPoint que era tipo você é, tipo uns cliques é, você clicava na opção ia para o slide tal e aí clicava em outra opção e ia, ia para outro slide então eu fazia uns joguinhos até no PowerPoint tal ou, ou no papel mesmo mas eu sempre achava Nossa eu acho que eu, eu não sei nem como entrar na indústria de jogos. Eu não sei onde nem começar. E aí, quando eu fui buscar uma faculdade, eu, na verdade, não busquei especificamente de jogos. Eu achei que era um mercado muito distante, muito longe de mim. né? É, então, eu busquei algo que fazia sentido para mim, que eu gostava muito de desenhar, gostava muito de arte. Então, eu busquei a formação em design gráfico. Aí, eu fiz lá na SPM. E, é, só que é eu, eu, eu mais focada em, em, em design gráfico, tipo impressos e tudo mais, é né? Mercado de propaganda, né? É, exatamente. E eu sempre, sempre, sempre gostei mais da parte de, de digital. Então, uh, quando era aula de web design, eu gostava demais. Era aula de dentro do, de celular, eu gostava muito e tal. Então, eu comecei a gostar muito mais dessa parte, fui buscando especializações dentro dessa área. Aí eu fiz uma pós em design digital também, e aí fui buscar também outros cursos fora, fiz é, curso de UX, curso de, de storytelling dentro do, do celular tal. E e aí, a partir disso, realmente que fui, fui percebendo que, tipo, tem muito a ver com o que eu faço hoje em dia, completamente a ver com UI UX, né, que é o né? Que, que é a minha formação, a minha especialidade mesmo é UIUX, então interfaces de jogos e tal, teve completamente a ver com o que eu, com o que eu, com o que eu me formei, né, com design graf... o design gráfico, o design gráfico me ajudou muito a entender vários conceitos de UIUX e... e é uma área que eu curto bastante, e é, é basicamente isso acho que eu respondi a pergunta respondeu pa. sim respondeu muito bem é, deixa eu perguntar a gente falou de realidade virtual falamos da School fish falando da sua trajetória estou tentando achar aqui um assunto causito é, lembrei uma vida. coisa uma coisa uma coisa que é importante a gente te perguntar Gabi é, na empresa você tem, é, embora agora você esteja como conselheira na School Fish, mas vocês têm uma funcionária. E aos poucos a gente vê também as meninas se reunindo cada vez mais, unindo esforços e, e, e compartilhando experiências, lançando jogos e ocupando um espaço que, pelo menos para propaganda externa, os games eram vistos, eram vistos como uma coisa muito de menino. Você vê progressos nessa área ou você ainda acha que é muito machista, muito preconceituosa e ainda falta muito para a gente caminhar. Qual que é a tua percepção a respeito disso? Ah, eu acho que já foi muito, muito pior. Hoje em dia, eu acho que é bem menos, mas mesmo assim eu vejo muito mais homens trabalhando do que mulheres. É, na Scofiche, especificamente, a gente tem muito mais mulheres que homens. Eu acho que de 10 pessoas, 4 ou 3 são homens e o resto é tudo menina, é tudo mulher. E sempre foi assim: a gente sempre contratou mais mulheres porque a gente gostou. Tipo, foi... foi. Não foi específico, não foi tipo, ah, a gente só vai contratar a mulher, não. Foi... foi rolando e foi assim que a gente decidiu a formação da Scoofish, né? Então, é realmente muito mais feminino o, o time da Scoofish. E reflete bastante nos nossos jogos também, que tem um público mais voltado para as mulheres. Né? Então, faz sentido na nossa empresa completamente. E a gente está muito feliz com o nosso time, um time muito profissional. É, em outras empresas, que, tipo, é, de, na Black River, na minha época, pelo menos, de 40 pessoas, eu podia contar nos dedos, tinha ó, quatro meninas com comigo junto, né? Então tipo era era muito pouco a mulher mesmo, mas eu não acho que isso foi impec... teve eu já teve vários casos de machismo durante a minha carreira <risos> profissional pelo menos, mas eu acho que isso nunca me impediu de estar aonde eu estou. Então eu acho que foi eu acabei aprendendo a lidar com muitas coisas assim, aprender a me defender também e tentar fazer diferente, né? tentar abrir mais oportunidade para pessoas mais diversas do que apenas homens, brancos, héteros, etc. Eu acho que a percepção da profissional mulher é diferente também. né? A sensibilidade é outra. Eu acho que o diálogo para o fim que vocês buscam na School Fish, com certeza é mais próximo, não é? Ah, Com certeza. É, seria muito diferente fazer alguns projetos que a gente faz se não fosse um time, a maior parte, mulheres, né? A gente, inclusive, lançou ano passado um jogo chamado Maiara Nabele e Idol Battles. Que... que nós mostramos agora a pouco. Isso, exatamente. <risos> que foi baseado numa HQ da, dessas das duas meninas, que é a Mayara e a E também é, a gente conseguiu uma parceria incrível, assim, com o, estúdio, com o Laboratório Fantasma, que é o estúdio do MCida Então, a gente incluiu dentro do jogo uma personagem da Drica Barbosa, que é a cantora que faz parte do, da Lab Fantasma. uma cantora incrível, uma rapper maravilhosa. E a gente acabou fazendo até o clipe dela em desenho animado. Então, tipo, se não fosse... Acho que se não tivesse todo esse toque que a gente tem, eu não acho que uma rapper tão, tão para tipo, tão pra frente assim, quanto a Drica Barbosa iria se interessar tanto. Eu acho que tipo, os valores que a gente passou, ela ter se interessado pelos nossos valores foi, foi incrível pra gente. A gente adorou trabalhar com ela toda essa questão da Mayara e a Anabelle, é, te perguntar também se, por um lado, o mercado melhorou um pouco para as mulheres, ainda é bastante excludente para negros e LGBTQI, né? Nossa, sim. É muito difícil ver desenvolvedores negros, LGBTQI, mas... É, desculpa, posso ter errado. Mas... Ó, é, mas é muito mais... Eu vejo muito mais pessoas... LGBT do que negros na, na indústria. É o que é bem excludente mesmo. Difícil, né? É difícil. É, que você vê, na verdade, um claro recorte de classe, né? Você ainda tem o videogame como uma mídia elitista. E aí você vê, por exemplo, é, o, o brasileiro ainda se choca, né? Eu falo, na, eu dei duas entrevistas recentes. Como eu falei para a TV Cultura, tudo bem que era um programa mais focado para diversidade, eu dei uma essa semana para a revista Economist, que é britânica. E o gamer tradicional, se choca com essa questão, né? Quando a, a Pesquisa Games Brasil detecta que o gamer de verdade, na verdade, é mulher negra periférica e joga no celular, né? É, então, é bem aquilo que eu até estava comentando sobre o VR, né? Tipo, o VR não é acessível para tantas pessoas assim, né? É muito mais fácil você fazer um jogo mobile é, leve para atingir muito mais público, para atingir essas pessoas que, que também querem jogar, obviamente, do que fazer um jogo VR que, que não vai atingir tanto público. É, acho que depende muito do que você quer com, com o seu jogo para você selecionar a plataforma, obviamente. Mas um é, jogo mobile, um é, jogo mobile, né? É acessível e é muito mais fácil de ser baixada né? Então, mais democrático. Né? Essa é a palavra que eu estava procurando. Carlito, nesse futebol nosso, a bola tá com você agora. Diga lá, meu caro. Eu queria que ela explicasse, para quem não entende nada do que a gente está falando, o que é UI e UX. Ai, desculpa, eu não falei isso antes. Imagina, imagina, <risos> não, imagina, não é problema, mas acho que é um serviço para a galera que está nos acompanhando é. e tem muito desenvolvedor que acompanha e às vezes não sabe os termos técnicos, está no começo de carreira. É legal você explicar. Não, tudo bem. É, UI é User Interface. É, imagina um jogo, tudo que, por exemplo, onde está escrito ah, você tem tantas moedinhas, Você tem, tem um botão aqui, clique aqui para começar. Então, essa arte do botão, essa arte de onde estão as moedinhas, é a interface do usuário. Então, é essa parte de interface. UX é User Experience. é Como o seu, o seu jogador vai experienciar o seu jogo. Então, por exemplo, você tem um botão vermelho que pisca. Ah, então ele é clicável, então ele vai clicar. Então, esse é o, UI, o UX, ele vai fazer com que o, o usuário tenha experiência e entenda que aquele botão é clicável, por exemplo. Aí, o UI e o UX andam juntos, maioria das vezes. O UX, o UX também anda junto com o game design, né? Mas dentro do UI, o UX ajuda a... Posicionar as coisas de um jeito melhor, é, é muito trabalho de ergonomia, né? Tipo, o que, que vai ser mais fácil do usuário clicar? Como é, em qual é a posição do botão que pode ser melhor? Como é que vai ser a hierarquia de informação dentro da, do, sua, da sua, do seu visual, né? Da sua do seu, dessa interface. Então, é uma coisa que equilibra a outra, é né? uma coisa que ajuda a outra. Mas é, é isso, é a experiência do usuário, que é a UX, e a interface do usuário, que é o visual da UI. E embora sejam informações pouco conhecidas do público, elas são fundamentais para o desenvolvimento, né? porque você está falando exatamente de a partir da ergonomia como você tratou, quer dizer, até onde chega o dedão do indivíduo na tela do celular para colocar o botão ali, ou na hora do controle, né? como é que eu visualizo a interface na tela da TV quando eu estou jogando com o meu controle de PS ou com o meu controle do Xbox. Né? E essas coisas elas fazem toda a diferença na hora de você desenvolver. Tem situação em que é muito difícil encontrar o pulo do gato para desenvolver essas coisas? Tem. <risos> é, eu vou até dar um exemplo, né? Quando a gente estava desenvolvendo a Lila, Lila's Tail Stealth, que é um jogo para a realidade aumentada lá da, da Apple, né? a gente, o, o jogo em si era basicamente, ele cria um mapa dentro, na sua sala, ele enxerga o plano, que é o seu chão, por exemplo, uma mesa, e dentro desse plano ele montava o um mapa. Então, ele montava a masmorra que era do jogo. E dentro dessa masmorra, a personagem podia pegar uma alavanca e puxar. E aí, o que a gente fez, pensando que seria bacana, né? Porque, é ah, a realidade aumentada. Foi assim, você chegava perto com seu celular, perto da, da alavanca, né? E com o celular, você fazia esse movimento de apertar a alavanca. Porque se você tivesse uma alavanca na sua frente, é o que você faria. Porém, é, quando a gente foi testar com as pessoas, ninguém entendeu. <risos> todo mundo pegava o celular e fazia, tipo, clicava. Porque ele estava vendo pela a tela do celular, ele não estava, tipo, sentindo que era a alavanca, sabe? Entendendo então, o movimento presencial, né? E exatamente. Tinha a informação dentro da tela. Aham. Uhum. É. Então não foi intuitivo para ninguém. Aí <risos> a gente acabou mudando, deixando com o dedinho lá o swipe, assim. Fala assim, cara, a solução está pronta, tenho certeza que vai dar certo. Só que né, a teoria é. na prática passou a ser outra, né? O, li, o, o Lilas Tail nas diferentes versões que vocês fizeram, esses conceitos de usabilidade vocês tiveram que retrabalhar, né, nas versões? Sim, a gente trabalhou retrabalhou tu, tudo. É, teve a criar um novo jogo, né? É, mas exatamente. A usabilidade do Lilas Tail VR é completamente diferente da AR que, teve, que é, é, mídia, é uma mídia completamente nova, né, ah, do VR, pelo menos, ah, e aí transformar no AR foi um trabalho do zero de novo, que a gente teve que fazer tudo de novo, a gente acabou fazendo, tipo, e diferente do VR, a gente conseguiu usar a tela do celular, né, então isso ajudou bastante a gente. E o VR mesmo, a gente foi muito tentativa e erro, porque era uma coisa completamente nova. Quando a gente estava no Black River, por exemplo, é, para fazer a interface do, do jogo do Find Monster, da Adventure, toda e qualquer alteração que eu fazia na interface, eu tinha que buildar para o celular e testar no VR. Porque a posição da onde estão tá as coisas, qualquer coisinha poderia ser completamente diferente. Eu não, não conseguia tipo, achar, não, isso está ok, eu acho que vai dar para entender, não... Eu te, se eu não testasse, eu não ia ter certeza, porque era uma coisa completamente nova. Fadim, bom, eles fizeram é uma coisa linda que vocês fizeram também, vamos combinar, hein? <risos> ah, é... Nossa. Antes que a gente acabe, que a gente está partindo agora para o nosso tempo final, né? você falou que você jogava Doom ou 5 anos de idade, que gostava de Sonic, né? que tem meninas desenvolvendo um trabalho muito melhor agora, porque a percepção delas é outra. Qual é o jogo que a Gabi queria ter feito e ainda não aconteceu e que está na sua pauta? Ah, eu sempre, sempre quis fazer um jogo estilo Adventure. Tipo, A Hat in Time, ou então, Spiral. É um jogo que eu, eu gosto muito de jogar esses joguinhos. Tipo, você só senta lá e fica jogando tranquilamente o joguinho. Que é, não seja muito desafiador, mas tinha, tenha muita coisa para coletar. Eu adoro essas coisas. Tipo, Luck's Tale também. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Que é um jogo que eu quero muito fazer. A gente vai ficando mais velho e fica com preguiça de desafios, né, gente? Ficar ah, quer jogar ali, passar o tempo. Esse negócio ai, é daqui 20 anos. Fácil, né? agora. Ah, o Rafael Ferrari apareceu aqui e falou perguntar nada, só vou dizer que ela é gatíssima, mano. Ah, é pra... hum, oh, muito oh, bem! Olha a pinta de gatão dele também. É isso, Ele aí. é muito gato. <risos> <risos> Gabi, teve alguma coisa que a gente não perguntou que você queria falar? Oh, ah, agora não. Ah, é só uma curiosidade. O Sim. aniversário de um ano do meu filho foi tema de Sonic. Foi muito. Yeah! <risos> é, é legal! tudo bem. Chupa, Mario! Puta criança é ceguista. Jesus amado. Eu, sou... Eu era criança Mário Eu jogo Mario desde os dois anos de idade. Olha hum. só. Sou, da hora, eu sou do bigode, mas Entendi. é gente. Queria agradecer muito a sua presença, Gabi. Dizer que o Rafael está convocado para esse programa aqui. Por favor, papai, é, ele ouvir. tem umas histórias da hora, hein. É, as histórias de, da, da Amazônia dele é tudo maluquíssima, nossa, tudo bem. Sim. É, gente, só lembrando a nossa programação: o canal Explorando Segredos e Mistérios ultrapassou 4 milhões de visualizações lá do Juliano Barbosa, que é o nosso parceiro- sócio. É dizer que a gente vai ter novidades em breve lá da Tech do programa Cultura Tech. Eu e o Carl estamos fritando as nossas cabeças literalmente em cima desse assunto. É... Fiquem atentos das novidades lá no Drops de Jogos. Os programas do Drops e parceiros é o News Games, que acontece às terças-feiras, às 9h30, com essa entrevista legal da Gabi essa semana. Temos o Drops Debate essa semana, que tem uma resenha do Metroid Dread. Semana passada, descemos o cacete no GTA é, trilogy, que tá bugado, mas eu gosto de jogo bugado. Eu, eu tenho essa preferência esquisitice. Tipo Cyberpunk. Tipo, tipo Cyberpunk. Não, Cyberpunk, eu só joguei pelos bugs, cara. Eu só joguei pra ver o jogo estragado. Assim é assim que eu gosto. E a outra coisa que eu vou lembrar vocês também é pra ficarem atentos nas redes da Rádio Geek, do Drops de Jogos, em todos os nossos canais. Vida longa e próspera, galera! Vida louca e próspera, Gabi! <risos> <E> vocês também <risos> boa noite pra todo mundo, boa janta pra quem não jantou gente, até mais, tchau tchau boa noite, tchau tchau